E aí galera, tudo bom? Eu sou o Game e hoje pessoal, nós vamos estar é, Eu vou ens estar ensinando para vocês Como animar uma arma com um View Model FH Kit no Roblox Studio Beleza? Eu vou deixar todos os modos que eu usar aí na des descrição Beleza? Então nós vamos animar essa daqui USP beleza? O resto não interessa, não. Morre. Beleza. Nós vamos começar aumentando. Que pistola pequena. Não dá, né? Aqui. Aqui, tá vendo? Aqui. A gente vai aqui, ó. V, tonei. Isso aí não tem muita importância não, porque você só pesquisa FE, o módulo, só viu módulo mesmo. Beleza? E pra você instalar esse aqui, ó, você vai ter que aqui, pesquisar FE e clicar nesse aqui, ó. Esse aqui. E depois só fazer o que ele manda, beleza? Aqui, tá. A gente vai aqui no USP. Essa primeira parte, eu chamo o slide, chama slide. Esta daqui pode chamar Y. Essa aqui vai chamar... Deixa eu ver. Essa aqui é o Mag. Mag. Esse aqui vai chamar um... Flash. Ok, beleza. Essa aqui vai se chamar Trigger. Trigger. Essa aqui vai se chamar Nile. Essa aqui vai chamar Barrel, Barrel, e essa aqui vai chamar Handler, Handler, ok, pronto. Agora que a gente já nomeou as nossas armas, a gente vai aqui, ó, no Easy Weld, a gente clica primeiro no Handler e clica nos outros, e Join Place. Beleza? Aqui, pronto. Aí vai lá, a gente pega o nosso... Ah, mas antes a gente vai aqui no VUSP e clica aqui, ó. Eu vou deixar esse plug, todos os plug que eu usar, eu vou deixar na descrição. Beleza? Aí você clica no o primeiro e depois clica aqui. Beleza? Deixa eu deletar isso aqui para mostrar pra vocês. já Vai no manual de root part clica no left Arm, create joints. Aqui... Create joints. Aí, você vai aqui, ó. Uma node de root part. Não, peraí. Isso aqui tem que estar tá aqui já, pronto. Aí, você coloca isso aqui aqui. A gente vai aqui, ó. Uma node de root part. Abre isso aqui. Pega o handle Create joints. Beleza? Aí, você bota Ctrl aqui. Tá dando Ctrl. Beleza? Aqui. Pronto. E agora, é só eu posicionar aqui. Right ou left arm aqui, ó. Só posicionar do jeito que eu quero. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Tá certinho, beleza. E o player vai ver mais ou menos assim, ó. Olha aí, aqui, ó. E aqui, assim. Mas como eu não quero que ele veja assim, ó. Eu vou aqui, ó. Rando. Left arm, right arm, blá, blá, blá, blá, blá. E faço aqui, ó. Pronto. Aí ele vai começar a ver assim, ó. Viu? Bem mais fácil. Peraí, tem um negócio aqui? Deixa eu ver, cadê? a ah, é aqui. Ah, o bairro, cara, o bairro tá ali. Oxi, o que, que o bairro tá? Ah, tá, eu esqueci do bairro. O oh, aqui, okay. e o bairro, beleza? Slide e aqui, pronto. Não estou esquecendo. Ah, o Mag, claro, pronto. Mag, slide, nail, trigger, um celeste uai Tô esquecendo de nada agora, né? Barra. Ok, bom, bom. Bom, bom. Eu vou deixar todos os modos que eu usar em plugins na descrição, beleza? Aqui, ó. Você vai ver mais ou menos. Uh, uh, uh. Você, okay, ó. Se bater 20 likes nesse vídeo, eu vou soltar como animar geomodels no blender Beleza? Aqui. Vai ficar mais ou menos assim. E basicamente já tá quase pronto. Agora só falta animar. Ah! Esqueci Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui. Mas você tem que sempre conferir, beleza? Aqui ó. Você tem que deixar isso aqui ó: anti-red cancolide, ó. Falso, beleza? Aqui ó. Cancolide. Ó, tá vendo? Aqui ó. Tá vendo? Tem que deixar que eu colide falso, beleza? Pronto. Assim não vai colidir, beleza. Aí a gente vai aqui, ó. Isso aqui não precisa aqui, ó. Vai em editor de animação. Clica aqui. Cria. Aqui, beleza. Vamos lá começar a animar. Ah, cadê o Rand? Aqui. Braços, aqui, right arm, left arm, cancolide, ok, existe, né, okay. ok, ok, ok, né, deixa eu ver se eu esqueci disso aqui, ah, tá, entendi, ah tá, beleza então, beleza, beleza. Eu sou tão inteligente que eu esqueci disso. Ou talvez bugou, é às vezes buga. Sim, às vezes bugou isso. Aqui ó, vai aqui, um o manual de root. Aqui ó, primeiro você vai ter que ir aqui no USP de novo. Right, Edit, um manual de root part. Left Charm, create joints. Right Charm, create joints. Pronto, agora vai funcionar. Pronto, pronto, pronto, pronto. Aqui, okay. a gente vai, mas antes disso também, a gente vai aqui em barro, ó, é, left, vai, left channel, mag, slide, name, triggers. aqui, okay. acho que eu não estou esquecendo de nada agora. Aqui, okay. a gente dá o CTRL D, coloca no Workspace. Aqui, okay. coloca no Workspace. Pega aqui o handler. Não, pode deixar assim por aí. Okay, Deus. Eita, ok, aqui. Okay. Vai ficar assim, ó. Eu vou dar CTRL G, pra ela não ficar perambulando por aí. Editor de animação, aqui, agora sim, ó, tá vendo? Ó, tô conseguindo mexer. Ok, aqui primeiro vai estar, Eita, eita, ok. Handle, cadê tu Aqui, achei. Aqui. Okay. Karma. Karma, fio. Aqui, okay. isso aqui vai ficar aqui, ó. Karma, fio. Karma. Aqui, okay. vai ficar assim, ó. Aí, isso aqui e o. Okay, isso aqui e o Hitler, Calma. Isso aqui e o vai levantar. Vai levantar. Ok, vai levantar assim, ó. Aqui. Aí eu pego o handler. Levanto ele. E coloco Aqui. Vai tá assim, ó, até agora. Ok, beleza. Aí, aqui, ó, vai vir a mãozinha. Mãozinha tá chegando. Ok. Vai chegar a mãozinha. A mãozinha tá doido para mexer no slide, né, mãozinha? aqui ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tipo, não vai ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, vem cá, vem cá. Ah, vem cá slide! Que negócio é difícil de pegar cá. É. É. Tipo, isso é muito chato é. Meu Olha isso, cara É difícil É ah. Vem cá, slide, caramba Qual a dificuldade Nossa, velho. Ok, good. já vou pegar isso aqui logo. Um. Um. Ok. Ok, então. para continuar a animação, beleza. Ok. Eu não tô conseguindo mexer no slide. Ok, então. Estranho. Pra caramba. Vem cá, mãozinha. E mãozinha. Aqui, consegui. Aqui, agora a gente abaixa a mãozinha. Eita, tá dando uma trabalhinha aqui, tá não? Deixa eu ver aqui, ó. A animação tem que ser limpa. Vou botar isso aqui logo. Vai dar seleção. Aqui, beleza. Aqui, Vamos aqui no rádio, então logo. Cadê o handle? Achei você. Eita! Aqui, aqui. Enquadrar, enquadrar, Beleza! Aqui então. Agora deixa eu dar só lá agora assim. Tipo, vai ser mais ou menos aqui, ó. Aqui, então. A gente vai aqui, ó, definir prioridade de animação, ação. Vai aqui, ó, exporta, envia, copia o ID, aguentar isso aqui. Isso aqui a gente coloca aqui no Replicated Storage, Mix, View Model, Deletrics 2, que é eu tava fazendo, tentando fazer um, no Blend, ok. Agora, lembra aquele Model? Então, a gente vai aqui, pesquisa de novo, Arfié, vai aqui, Pega a pistola, coloca no Starter Pack, dá um Ctrl D, delete isso aqui. Ah, beleza. Aqui, model. Aqui, esse aqui tá o tipo USP e name USP. A gente, del, ah não, peraí. Delete isso a gente pega o model. Dá Ctrl U, pega esse handle aqui, ó, pega aqui, coloca no handle, desse handle. A ideia é desse handle, lembra que não, nossa que a gente copiou, vai aqui, ó, view model VM, Equipe de Admission ID. Pronto. Aqui, então. Agora veja, vai funcionar. nu viu? Viu? Funcionou. Tá vendo? Tá assim, ela fica... Eita! Ela fica assim, ó. Mas... Se você quiser fazer um jogo de primeira pessoa em FPS, é bom você fazer isso aqui. Beleza? Tchau. Aqui, Eita! Aqui. Eita! Ok. E... <risos> Bug do Meu Deus. Ok. Mas se não mirar pro chão, fica tudo bem. O quê? Mano, isso é estranho. Ok. Bora terminar de fazer o nosso biomodel aí. Ok. Vai terminar. Okay. Agora vai ser do tiro. Não, pode ser do reload. Nossa! Ok. Aqui. Okay. Aqui. Okay. Delete isso aqui. Eita! Não, não, não, não. Aqui, então. Delete isso aqui. Coloca isso aqui, aqui que vai estar tá assim. Aqui, okay, a gente Aqui, aqui a gente faz assim. Levanta aqui, ó. Pega o mago que tá aqui dentro. Aqui, ó, o mago aqui, ó, beleza. A gente vai aqui A gente pega assim, ó, coloca isso aqui, aqui a gente vai aqui, coloca isso aqui, assim, Eita. a gente pega aqui, coloca assim, pega aqui, assim, coloca isto aqui, ó. Aqui, deixou. Eu... Vai demorar um pouquinho. Ok, vai vir mais ou menos assim, ó. Ok, aí vai lá, aqui, a gente pega isso aqui, coloca, eu só vou fazer essa animação de reload, beleza? Aqui, a gente pega o mag, cadê o mag? Aqui. Gira aqui, ó, aqui. Ok, a gente pega aqui. Ignora, tá bom? Ok, a gente vai aqui... Aqui ó. Ele vai ver mais uma aqui. aqui. Aí a gente volta essa aqui, como é que tá assim? Aqui. aqui. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Viu? Ah, esqueci de um detalhe aqui. Mas eu ia mexer aqui, ó. O slide aqui, ó. Aqui, vai ficar assim. Aí, aqui. Vai voltar ao normal. Aqui ó. esse é o problema do Roblox Studio. Aqui ó, não pode voltar. Essa aqui é a animação de relógio, tá vendo? É. Aqui okay, então, a gente vai aqui ó, Não sei se é movimento ou ação, acho que é ação. Beleza, a gente vai aqui é, exportar, copia o D, vai aqui na pistola de novo, vai sentir, vem animation width, vai aqui, beleza. Demora bastante, viu? Que ó, tem mais ou menos isso aqui. Uuuuuh! Uhum, Bora! Vamos voar! Ok, então. Tipo, se vocês quiserem que eu traga mais tipo vídeo de model assim, é só deixar o like, que ajuda também no feedback do vídeo. E também... Coloca nos comentários eu quero. Eita, <tries> vou ter que reiniciar agora. Tá com esse bug, eu não sei porquê, mas. <tries> Okay. Entendeu? Então é esse o vídeo, beleza? Eu espero é que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixem um like, se inscreva no canal e ative o sininho muito para dar notificações. Muito obrigado! Valeu, falou e fui!